sozinha antes do vídeo começar eu quero dizer que o vídeo vai ficar com uma qualidade muito bosta o vídeo vai ficar com uma qualidade muito mais muito má não, não estou a dizer um vídeo do YouTube o vídeo do YouTube para estar folgada é mas o vídeo próprio que eu gravei ficou muito mal a qualidade ficou toda pixelizada por causa que eu, que eu usei outro editor porque este aqui estava muito a crachar o que eu uso. Uh, daí eu tive de mudar para outro mas ele tem marca d'água Daí eu tive de gravar de novo nem outro Sim. Foi uma loucura tá então é por causa disso que o, que o vídeo ficou Pixex lá não sei pixel Pronto da forma que ele ficou tá Então pessoal uh, Peço desculpa aí pela qualidade do vídeo Mas espero que gostem do vídeo Então vejam aí Puxa pessoal seja bem vindo a mais um Pois pessoal seja bem vindo a mais um Capeta, pera pet, já vão me entrevistar. Pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Eeeh ah, capeta, pera, pera Já vão me entrevistar, deixa eu de fazer a minha intro, é? Pois pessoal, sim, eu já não posto vídeo há praticamente duas semanas. Ocupem se o microfone entrar aqui. Entra, é um bug da minha cabeça, consegue entrar microfones. Sim, pessoal, eu já não posto vídeos há mais de duas, três, quatro, dez semanas. Já não posto vídeos há duas semanas, então eu quis postar agora, velho. Eu, eu também apetecei postar vídeos todas as semanas, então todas as semanas vai ter vídeos aí no canal. Se eu não. Pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Ai capeta, pera pera. Já vão -me entrevistar, deixa eu de fazer minha intro primeiro. Pois pessoal, sim. Eu já não posto vídeo há praticamente duas semanas Desculpem se o microfone entra aqui Dentro é um bug da minha cabeça consegue entrar microfones Sim pessoal, eu já não posto vídeos há mais de duas, três, quatro, dez semanas Já não posto vídeos há duas semanas Então eu quis postar agora Então a apetecer postar vídeos todas as semanas Então todas as semanas vai ter vídeos aí no canal Se eu não me esquecer ou o editor não crashar Porque se não tinha vídeos praticamente todos os dias Se o editor não crashasse Que porra de editor, né Então pessoal este vai, este vai ser o vídeo de Rocket League com um amigo nosso que conhecemos lá no Discord. Então, mano, deixe o like e se se aqui no canal se querem mais vídeos de Rocket League. Tchau! E fui. Não, tchau e fui não. mais para o vídeo. Pronto. Boa pessoal, sejam. Hã? Ah? Martim? Ya. Yeah. Tá. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal de Valador. Hoje, aqui com mais um episódio de Rocket League dupla. Só que hoje vai ser diferente porque hoje vamos ser um trio. Nós conhecemos um amigo lá no Discord e hoje nós vamos fazer um trio com ele, então pessoal deixem já muito like se querem continuar com o trio ou dupla aqui no canal, então bora para o vídeo sim, velho, e sim hoje vou jogar no controller, eu não vos avisei, eu, eu agora estou a jogar melhor no controller, né? então bem sim. melhor, então, pessoal estamos aqui com o Martim, desejo-vos boa sorte pessoal, entrou Martinho. o doutor, medkit, Entrou o doutor medkit <risos> What the fuck Eu sou o doutor Mar é. Marcos não ele é, Não, não faz sentido Não é isso que eu queria dizer, medkit por causa Ai. do fortnite Estás a ver o medkit do fortnite Foi no fortnite eu acabei de ganhar uma partida Caracas, eu, eu já não jogo nada de fortnite Ai que chute da vida eu, que eu fiz agora velho Eu enquanto não, a jogar, eu enquanto não jogava roquet Ganhava para aí 5 partidas oh. seguidas Uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh é. uh. Porra! Começamos com a primeira, Martinhozinha Pelão, o gajo é um goto, é verdade, goto, para quem não sabe, é cabra ou cabrão? Porra! Não! Ah, agredível. <risos> <Goto> é agredível! <risos> Gote é... É isso Sim! Eu tá, não sei como é que Steam. é se foste... Puta... Uh, ya, yeah, sou, time, yeah, yeah. Assim, eu sou, eu sou não, da Steam, eu sou da Steam, beleza? Tô, não, não estou a falar contigo, estou a falar com ele. Ele, ele ah. estava é o jogo pela Steam. Estavas-te é o jogo pela Steam? Não. Mentiroso. Não, senão não conseguiu treinar contigo. Já yeah, faz sentido. O Telmo jogava na Steam, só que ele depois parou. Eu? Ah, tu criaste, Mas, mano. Eu tive que porque o meu irmão também já tinha... Não, outro. Telmo, telmo! Não, não, hum, não, não, Telmo! Ah. Então, moço, eu, então, eu sei, mas tu ias me roubar o golo, velho. O golo ia ser meu, mano. Eu errei a bola ali porque ele não deu o segundo salto, moço. A bola não deu o segundo salto, velho. Não! Nossa, a bola não, se eu, Não, esquece, eu nem, nem me lembro. Pessoal, temos de marcar em, meia, em menos de meia hora. Bora, pessoal. Vamos fazer a formação seguinte. Boa até o... agora avança. Isso. É bastante, bastante eu... dá, o fake, né? dá o fake, dá o fake, dá o fake. Mano, um gajo está-me a ver 30 de Não! A dever o quê? Está-me a dever 30, 50 de Tenho uns 30 de porque eu vou tentar passar para outra conta. Depois, tipo, eu o guardão só que depois preciso de 30, 50 de Ela está-me a ver 50 de Uff, boa! Bem, conseguiu um estar o jogo porque. Mano, eu vou, eu vou trocar de carro a porque este carro é horrível mesmo. Mano, digo... É boa! Ah, pessoal, lembrando, vou deixar o canal do Netinho na descrição. Ele acabou de dizer que ele tem um canal. Vou deixar aí na descrição, velho. Vão lá dar-lhe um follow. Bem que eu tenho poucos seguidores daí, ninguém vai Tá, eu tenho 30. Então. Ah, eu tenho 40. Quase 50. É é. Ah, vamos completar um ano de amizade em abril. Abril? Hein? Em janeiro? Não, janeiro, não. Abril! A não foi em abril, foi em mar... Ai, Não, não agosto. foi agosto, sim, agosto, 16 de agosto, é dia 16 de agosto, velho, não. sou retardado, e sabes qual é que é o mal de, opa, não é muito mal, mas sabes qual é o mal, ah tá, eu achava que eu prefiro maionese, maionese é melhor, ah, eu gosto não, mais, eu gosto, é eu gosto mais de maionese, só que tipo, também gosto, velho, eu gosto de ketchup de de maionese, não gosto de mostarda oh. Oh, Ah, yeah, também não gosto de mostarda velho, eu odeio mostarda Ah não, na eu não gosto de mostarda, gosto de mostarda com uma coisa Bifana no pão. Ah, bifana gosto, bifana eu gosto Na bifana <risos> eu gosto Eu gosto de bifana, não gosto é de mostarda Muito é. bom Já que é. parece que isto aqui parece mais uma cozinha <risos> Não, isto é o Masterchef do futebol, beleza? Isto é o Masterchef do, é master do Rocket, beleza? A Psyonix que está a patrocinar este vídeo, disse para nós Cozinheiros, Telmo, Diego e Marti Fazemos este vídeo velho É óbvio Estamos a brincar, não estamos a ter patrocínio ai foi Ai foi só falar isto meu rico dinheirinho do YouTube vai-se embora Está a brincar, não ganho dinheiro, infelizmente me nem E o Telmo? Então vai tomar um ice cream Não, não, não, não, não Não velho! ice Nossa, não dava, não dava Não dava velho isto está horrível para o meu gosto é ele está horrível, horrível para o meu gosto é só, mano, não, é mal só não, não, é, tinha. Mano, é só para porque não é só para crianças, pronto é, Não, é, pessoalzinha, este vídeo está no Youtube Kids Como vocês veem o seu lá em cima, pessoal, uh, muito fixe Então vamos lá, oh Maltinha, eu acertei na bola errada, não Uau, ai eu errei a bola Foi o Sérgio Ramos que me fez falta Mano, é assim que o YouTube Kids funciona velho Se tu fores ver o Dark no, no, no YouTube Kids velho É, é praticamente Não impossível Se, se veres vai, vai estar assim Vai ficar assim o Dark Frame no YouTube Kids Vai ficar assim, vai ficar assim. Agora mas toda a gente se começou a rir com as minhas piadas <risos> Nem foi piada na verdade, tomou-me chapada, ao oh, mongoloide Ai não Vamos lá velho, todos a festejar com o nosso festejo, Telmo. Vamos com o nosso festejo Ai ah, É a mesma coisa, né? Ai vida, pessoal vamos para a, a última partida do vídeo Então, é bora lá dois. Maltinha, esqueci-me que eu continuo no Youtube Kids Então, vamos continuar Oh meu Deus, a partida começou oh, que está é tão feio. Não Diego gostei nada. E eu, eu, Diego Kid, ai cara, se oh, Diego Kid. <risos> Diego <risos> Killer, é mais Diego Killer, né? É que, que Diego Isto já Killer. não é. YouTube Kids, vamos voltar. Uau, toquei na bola, não, não toquei na bola sem boost. Não, eu não toquei na bola, não, <risos> não, não toquei bem. na bola porque eu não usei boost, mas eu estava full na verdade. Ah, boa! Boa Thelmo, marcaste um golo de livre! Adoro, Pareceu ah, muito eu. de livre! Mas não foi, porque foi o Gabriel Jesus que te deu o passo. Isso foi mais penalti, né? Porque não, foi, pe foi penalti, velho, foi penalti! Ah, meu e meu quase nome. que ia sendo penalti porque o gajo quase ia defendendo com a mão, velho. Se não entrasse, o gajo ia ser expulso. Não, ia tomar cartão amarelo. Tudo. Tá, só vamos voltar ao YouTube normal. Tchau, YouTube Kids, vai ser banido pela comunidade. Eu, eu tô tô brincando, mais não. Não, como é que eu não bati no Telmo, velho? Como assim? Ah, foi o YouTube Kids, eu entendi porque foi o YouTube Kids. certeza. Olhem só, que perfeição. Parece que estamos a dar um beijinho. Beijinho na bunda, Telmo Beijinho no, no, no, no Diego. Agora fiz com voz de anónimo porque, velho, ninguém vai descobrir o que é que disse isso, velho, não, foi tão Eu disse, aí, foi até quem é que deveria dizer, o Trump, mano, o Trump, eu o Trump. Eu estava uma vifa de um gajo do TikTok, um, e apareceu uma pessoa a dizer assim, que... assim no chat. Ontem, apareceu-me uma pessoa a dizer assim no chat. Ontem, não! Sou retardado, eu errei a bola, velho! Vamos! Eu ia fazer um pinto com ele só que eu gostei demasiado e não deu. Oh elfo! Oh meus elfos! Tirem-te aí a bola, oh elfo! Não é! Sai daqui o oh, elfo! Errei a bola! Oh meu Deus! Ah, então mas antes você tem que ser uma defensor! Oh meu Deus! Boa velho! Deixa graças, pá! não tenho boost, pô! Eu tenho, mas é pouco! Não! É todo... não, não! Não, não, não, não, não, não, Cara, se... Pff, Não, tu... Agora ia acontecer uma bosta tão grande quando o coiso tocou, velho. Ia acontecer uma bosta tão grande. Foi, foi o evento do, do Marshmallow. Foi uma bosta. Estou brincar, tá Estou a brincar. Epic, Epic, Epic, não me banas, vid... se... banas o vídeo. Cara, Epic, não me banas o vídeo? O quê? Então, eu estava a falar que foi uma bosta ao oh, evento do Marshmallow. espera aí, estás a gravar vídeo na... Na Epic, uh, Epic Views, Na Epic Views. Na Epic Views. É os X, vi, é X vídeos da Epic. Com certeza. Mano, se tu, é um tu procurar no Google X vídeos Epic, tu vais ver, velho. Vai aparecer as skins. Mano, muito um feias. Vídeo, mano, eu vi um vídeo que era assim, Eu com 6 anos a pesquisar a BNX. Não, não. Não, que retardado, né, velho? Mano, só retardados é que fazem isso, velho. Okay. Ainda bem que eu não sou as nenhum deles. O Tommy, tu deves ser um deles, velho. Esse é o poder que veio. Mano, a única coisa mais que eu pesquisei foi Xing Xingxang, Xingxang. Xing Tu já viste Xing Xingxang. Xing Sheng. tu o... tens de ver o... essa eu... série daquele retardado eu... mental da família, velho. Eu... O retardado mental eu... da família faz eu... muita eu... porcaria. Eu só... eu... Ah, eu, só eu... Vi... quê? Ah. Não, não, mas na minha altura, eu não via só Não vi mano, só as... eu, Não, eu também não via na minha altura Porque eu tinha uns dois anos quando isso acabou Mano, eu tá via Oggie Oggy, mano, eu via Oggie E a puta Oggie, eu, eu, eu já vi Oggy, Mas não vi muitas vezes WTF, a... o que que era isso velho? Mano, altura... As burais baratinhas, mano. As baratinhas. Praia, Mas era o Oggy desenho animado ou real? Não, desenho animado Ah tá, ai sou sacana, tu me bateste, sou sacana sacana SOU SATANA! Mano este passo foi mesmo jeito Não foi bom foi bom mas olha aqui no final esse safado é um cruza para o cruza tá, um, Eu tenho um o Não vou ao avançamento Tu deste um cruza e eu dei um cruza E tu deste outro cruza E depois marcaste Não ah, sou retardado! Ai desculpa fui eu Sorry Não, sorry sorry, sorry ter te batido mal. O gajo te bateu de volta porque ele é super milagudo Olha ele bate e caiu. eu? TÁ, Já me estás a roubar muitos gols, mal! <risos> o gajo ainda fez só um e eu também. Eu e eu... ele! Ai, caraças, que patada, velho! Meu carro, mano! Meu carro estava em pé! Muito abiotórico! Não! Não, não, não! Eu tá... estava... Oh, faz sentido, agora não tem como fazer nenhuma piada. Porquê, um... velho? Eu podia fazer, fazer um pô. Pô. golo histórico! E aí Sporting ia ver, não a porque... é piónicos é. porque o Sporting ia ver o, sport... o Sporting Não, o Sporting o não, sporting não. eu prefiro ver. o Benfica ver, eu prefiro que o Benfica veja Não, o, o Sporting ia ver para tentar fazer, só depois errar a Não, eles iam-me contratar para o Sporting E eu meter lá um carro telecomandado e eu ia lá comandar no jogo Mandava a bola para o ar é pra, e depois vai ficar lá o técnico Vai, vai o, o presidente e diz mas que merda é boca boca boca que tu estás a fazer? Oh! Não. Ah. Não. Não. Não. não... Como assim velho? O gajo já foi ali na... Tu mandas cada patada que eu vou foi até 75km por hora, viu? A bola foi mais rápida do que... Ah. Sei lá velho... Eu nem vi quanto é que foi, mas não queria 75! Que foi 75km toma <risos> ah, uma patada. Não, mas eu não tomei o leu, hotel, mas não tomei o leu porque eu lhe bati. Está certo. Entre patadas. Ih, patada. Vai! <risos> oh, Manoel! É, uma... é uma patada, o que é, que é, que é patada, Ai. Cuidado, da é patada. Eu fiquei, what the é, fuck, é tipo, do nada. Tá, bora, pessoal. Bora, pessoal, nem tudo está perdido. É, por tá. acaso o meu bus está perdido. <risos> <risos> então, mas eu disse nem tudo. Ah, não é Mas algumas coisas estão, né? vai tão não como é que os gastos passaram a ferro não foi eu não tão pô bom passe não é não acertei é nem eu. Não, não, não. não não não não não não não tu não vais marcar sou retardado oh eu tinha defendido e o gastos conseguiu acertar na traca que cego né velho tão o gasto é muito cego olha aqui velho olha aqui velho é Uhuh, perdemos o Equador, o Equador ganhou. O Equador é facilmente o Equador. Então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Tchau e fui. Tchau, tchau, meus putinhos.